Fala guerreiros, eu sou o Thiago Fracão e seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, hoje estamos aqui para mais uma exploração, mais uma lenda nova trazendo para vocês. Se liga só o local que a gente está. Olha essa casa. Sinistro, é, hein? Hoje os meus amigos, o Renato e o Nino, trouxe eu e a Thaís aqui nessa casa para poder fazer o reconhecimento, fazer a exploração, porque eu e a Thaís vai estar voltando de noite para fazer investigação sobrenatural aqui nessa casa. Renato, qual que é a história dessa casa aqui? Conta para pessoal. Então foi o que eu falei para você que os vizinhos aqui na região falam que aqui havia uma menina e um pai. Daí ela ajudava ele nas plantações, como toda pessoas assim no sítio faz. Trabalhava. Trabalhava. Aí um certo dia ela pegou e foi trabalhar com ele, Tiago. Sim. Que ele tinha um trator e uma plantadeira Planta, ah, tá. e daí aconteceu um, um acidente muito trágico, muito trágico. ela disse que caiu, sabe? Hum. caiu da da, da dessa da, plantadeira, da plantadeira e morreu. e Entendi. o pai ficou tão perturbado, Tiago, tão perturbado. Uns, passou uns tempo, mano. Ou, ou, até mesmo um escrito falou para mim que diz que ele se matou. Ah, ele se matou também. Ele se matou. Que daí... Você falou que isso daí você não sabia, né? Deu... Eu não sabia. Um inscrito disso. que te contou isso daí. Um inscrito que me você contou. Conheceu, Mas e, qual, e o que você falou que a menina foi enterrada aqui? Então, disse que foi enterrado aqui próximo à casa, Thiago. Diz que vê ela dentro da casa e até mesmo a assombração do pai dela, entendeu? Ah, o pai dela também aparece. É, o pai dela também aparece. Entendi. É, que na, naquela época eu acredito que devia ser... Muito, muito antigo, né? pelo Olhando a casa, uhum. assim, devia ser muito tempo atrás. Uhum. É, o pessoal enterrava nas propriedades, né, Thaís? Sim. Tem vários locais que a gente já foi que tem é, túmulos nas propriedades. Então, hoje, pessoal, a gente vai fazer a exploração aqui nessa casa aqui, para depois eu e a Thaís estar tá voltando um outro dia para fazer a investigação sobrenatural. E outra coisa, que a, de, desculpa, o trator, olha o trator ali, ó. Aquele ali? É ali, ó. Trator, ali ó. Lá, uhum. o trator ali, ó. Olha lá, Thaís. Olha o trator ali, ó. A lado, né, Depois irmão? a gente vai ali pra, pra tentar filmar. Então, pessoal, peço pra vocês deixar muito like, se inscreve no canal pra quem não foi inscrito. E bora pra mais a exploração. Pessoal, esse aqui é um dos maquinários que parece que a menina estava, né, Thaís? Sim. Ela faleceu. Vamos ver se a gente entra na casa? É, porque já tá escurecendo. A, a, a, a gente não vai conseguir A gente conseguir já quer ali. fazer a exploração. Sim. na frente, um Vamos lá. Ó, tem uma bota aqui de criança, hein? Verdade. Por aqui? Ó, aqui pra você ver, tem um monte de.. E você não sabe onde é o túmulo? Não sei, Thiago. Tem que perguntar pro rapaz ali na frente que mora aqui na frente aqui. Ele ah, falou ele que sabe. Ele sabe? É. Ó, aqui não onde ficava as coisas de franquinho, Thiago. Ó. É o tambor. É Cuidado aí, mano. É mesmo regador, essas, essas coisas, ó. Verdade, ah, entendeu? Ó, regador. Uhum. Tambor de veneno, entendeu? Cava um monte coisa de coisa aqui. Cuidado cobra aí, viu? É. é perigoso, né? Aí pessoal, ó. Aí, ó. Olha todo tambor de veneno aqui agora. É mesmo, cara. É. Entendeu? Pega aqui, tem tá, isso pra mim poder pular. Tem um buraco aqui. Tem um buraco aqui. Cuidado, cuidado. buraco tá bem foda. Ó. Já ir aí, né? Cara, já tô. É, o, o acesso aqui é difícil, né? Com medo dessa casa, Bia. Olha a lá aí. Você viu que o Marco tá tomando conta também? Uhum. Tiraram o caim, mano. <risos> Oh, tem uma porta aqui, ó. Du Duas casas? Aqui, na onde que apanhava também os negócios de... Ó, Nossa, tipo, um negócio pensam? de bagunça, entendeu? Tipo, pensa? pensa? É, ali você viu aquele... Esse coisa vermelha aí, amarela? Cheiro azul? forte. Não, de, cheiro de veneno, né? Veneno. Nossa. Tem bastante coisa aqui. E tudo antigão, né? Tudo velho. Nossa, né? tá um cheiro muito forte aqui. É tá, um tá. cheiro de veneno, né? O pai dela deve ter se matado, porque talvez ele ficou em depressão assim, hum. ele ficou atormentado, né? Verdade. Tem alguma ali coisa tem aqui, que... ó. Vamos olhar aqui primeiro? Ah, tem pra cá, ó. Ali não onde tem um poço aqui, ela tem que ganhar água pra casa. Aí, ó. Ó, oh, fogão que... a lenha. Fogão a lenha, cara. Olha ah. aquela lâmpada, olha ali como tá cheio de É Verdade. Olha esse esquivo. Deve é, ser bem antigo, né? Deixa é certinho Berto. aqui. Oh, aqui não, não que era o poço, não que alimentava a casa, Thaís, tá ó. Aí pra você ver, ó. Ah, Tem até a bomba aí. Que é um buracão, hein? Deve ser. Buracão. um poço. É, tá, tá? Ah, é um poço ali. Gente, né? vocês estão sentindo um clima estranho aqui? Isso, cara, cara né? Clima pesada, né? Tem uma pia aqui. Será que tem água, Thiago? Acho que tem. não, né? Tem? Não. não. Olha, olha essa esse ferramenta aqui. Hum. É bem antiga, né? Será que tá aberto aí? Tá. Olha aqui. Uma ferradura. ferradura. Licença? Tá, que sinistro. Nossa, cara. Licença. Nossa. Que casa sinistra. E aquele espelho ali, Thiago? É isso. Meu hein? Deus. Ó, caixa de apósforo. O que, que é? é? uma poltrona aí, ó. Nossa, tchau! esse livro aí. Da Nossa, Palmeira. é japonês. Olha, coisa japonesa. Dão então, epa, tchau. Será que eles eram japonês? Hum, provavelmente sim. Tchavó. Ó, esse aqui é negócio de compra, ó. Sal, bolo, pra lista de, de compra. Sim, lista. Aqui, tem até uma forma de bolo aqui. Olha esse espelho aqui, não é? Estamos esperando que eu não reviso. Acho que é pra da Thalys. Da Thalys, ó Dê uma olhada aqui. É uma folhinha. cozinha, né? Essa folhinha deve ser antiga, né? que Aqui é a folhinha. Um mal, não mostra, né? Um mal. Vamos ver aqui. Olha aqui. Tem uma... Nossa, olha o Deus. Ó, ali. 1990 esse daqui, ó. Ah, é. Olha aí, ó. 1990 e outro 1992. Sinistro, hein? Sinistro. Olha os pratos ali, tá isso? Olha ah? esse prato. Uhum. Você quer ficar com esse daqui? Essa aqui tá mais fraca, né? É. Vamos ver aqui fogão. Com os sapatinhos aqui, ó. É, dela. ser Aqui é então, uma porta, acho que saiu lá pra fora, né? O que, que é aqui? Um cômodo? Aqui, ó. Aqui é a cozinha, ó. Aqui? É. Nossa senhora, tá me dando alergia já. Meu Deus do céu. Você lembra quantos anos ela tinha? Você sabe assim? Careta. O filho falou pra mim que ela tinha na base uns 15 anos. Ah, 15 anos? Ah, 15 já era anos. mocinha então, tá uhum. 15 anos. E aqui dentro tá escurão, né cara? Nem, nem escureceu. Olha aqui, ó, do papo. Uh -uh, de 1980. Nossa, esse aqui devia ser a roupa dele, então. O pai? Realmente. É. E aquele caixote ali? Olha aqui, tem dois caixotão aqui, ó. Oxi, o que será que é isso? O é um cheiro muito forte. Ah, é coisa esguardada. Um é saco de saldo. Oh, ó, tem um macaco aqui, ó. Eu acho que era um macaco de macaco. muita coisa, é um guarda aqui em assim, cima, aqui, aqui também. A casa é muito grande, pessoal, a gente tá dando uma olhada meio por cima, né, Marcelo? Na verdade, Não? pessoal, ela tá um cheiro muito forte, é. muito ruim aqui o um cheiro. E cara, dá um negócio ruim, na gente. Assim. Tá ruim. Tem um monte de bagunça aqui dentro, né? Olha isso aqui. o que, que é isso aqui, Thiago? Isso é de... Café. Café. Torrar café. Não Me mexe ó, aqui. Olha a poltrona, ó. ó. Eu montei isso. Estou regalando. Ah? Hã? Você viu esses coisas aqui? o da mesa? Sim. Deixa eu fumar? Eu fumei tudo assim. Tem muita coisa. Não dá pra distinguir coisa por coisa. Olha, tem uns vidros aqui, ó. Alguma. Ah, tem bastante fedor, Thaís. Aham. Fósforo. Tem mais pra cá, né? Tem grande essa casa, hein? Oh, tem uma caixinha aqui, cara. que será que. Nossa, velho, olha. Olha é a grande chave. Olha essa tesoura. Ixi, diabo. Tudo antigo, né? Tudo Meu antigo, Deus. cara. Caralho. Aí. Sinistro. Cara, só que, é que, é que é da casa aqui ou dos maquinários também? Não sei, cara. Olha é essa janela. Olha esse corredor, cara. Escada. Caneta do verde aqui? Nossa. Nossa. Olha o espelhão aqui. Medo, não dá pra enxergar nada. Nossa, tem um monte de coisa aqui, cara. Ó, tem caixinha de joias. Sabe que tem um joia aí, Thiago? Não tem nada, né? não. Não, É, tem coisa aqui, hein, cara? Tem. Cara, daria um vídeo só puxando aqui nesse guarda-roupa. Só. Nossa, aqui tem muita coisa. Sacão aí, caminho, ó. E é antiga, né? Olha é isso. Olha esse, esse negócio aqui. O quê? Cabideiro. Cabideiro? Não, eu nunca vi desse jeito. Estranho, né? Deve ter um motivo dele ser desse jeito. As roupa dele até no cabide, cara. Será que na, nos bolsos assim da camisa não tem nada, não? Então, sabe o que eu ia falar pra você? Você dá uma de dinheiro no colchão, porque antigamente guardava ou... dinheiro debaixo do colchão. Você vai ver Olha o tanto de coisa que tem ali debaixo. Deixa eu ver pra ver. Você tá Aqui, pegando estrada aí. Cuidado, que cobra. O que é isso? Abre aí, Thiago. Você sabia que eu já fui numa casa e ela tinha os furos assim, ó? No colchão. No né? colchão onde o cara guardava o dinheiro? morava por isso daí pra ver. O que, que é, é duro? Parece que é. Ai, ai, ai. Será que é um tesouro? Oxe, tem é pedra aí dentro? É. Olha o jeito tem... que é as pedras. Isso é macumba, cara. Sangue de Jesus tem poder. Cara, isso, Olha é, isso, isso. É, isso é macumba, velho. Olha isso, gente. Meu pai. Tá escrito nas pedras, olha. Isso é macumba. Tá escrito nas.. Olha, ó, o sinal. ó, É oh. macumba. Ó, oh, ó. Oh. Vira essa. Ó. Oh. Ah. Isso aí é pra pessoa não dormir de noite, cara. Meu Deus do céu, Thiago. Oh. Gente. Carvão, pia! Não, é terra de cemitério, vem, Embaixo do colchão. Credo velho! É terra desse miteiro, Que desgrama é essa, velho? Meu Deus, gente, o que lugar eu é esse que nós estamos? Gente, Mas que lugar se é se esse? É Pelo se amor se de Deus, que, Cara, o que está acontecendo aqui? Não sei, mano. Que negócio cabuloso, velho. Renato, onde você, você trouxe, trouxe nós, aí? cara? Meu Deus! Ai, misericórdia. Lê. Lê. Piedade da minha. Meu Deus do céu. É alguma coisa. Cuidado, lê. Cuidado. Ó. Para ganhar. Na é. loteria? uma não. não. Antes de dormir é preciso rezar esta oração. A Cara, oração. Aqui, não não. <risos> Orar... Tem mais alguma meu coisa Deus aí? Tem mais esse livro. Que E aquelas pedras aí não é normal, hein? Não, você viu os desenhos dela ainda? Cuidado, Renato. Renato, esse jeito nas coisas. Tem outra terceira aí. Ai, meu Tem Deus bem. do céu. Por... Não não? Não tem nada aí nesse. Dentro do solador. Gente, e essas pedras, quantas pedras são? Junta elas aí. Põe em cima dessa dessa carta aí, para ver. Cara, carvão? Por que carvão também? Não é carvão? Enrolado é e dentro de um pacote. Terra de cemitério, isso aí, velho. Por que que ele tava embrulhado? Sete pedras, gente. Os dois em tudo, ó. Olha o desenho, ó. Aí, Tiago, ó. Símbolo então, nada a ver, ó. Tá vendo? Tira sua lanterna um pouquinho, Tiago. Olha aí, gente. Ó. Oh. Tanto é, coisa é maravilhosa. E por que é que isso daqui tava tá fechado desse jeito? Gente, vocês é, mexeram nisso é, é é, aqui. E se vocês libertou mais alguma ela, coisa? Ó, vela ela, ela, ela queimada tudo em tudo quanto é lugar. Tiago, esse, esse negócio aqui, ó. Se tava preso então, dentro do de saquinho. Se vocês libertou alguma coisa? Gente, pelo amor de Deus. Ah, mano. Ó, já começou, já começou o é, Thiago, vamos sair daqui? É, Thiago, vem pra explorar. Calma, calma, olha ali, começou a mexer. Cara, é de dia, cara. Ah, Thiago, você é louco, mano. Esse negócio tá estranho, ó. essas as pedras aí, ó. Amor, vamos. Outra hora nós né, volta de noite. Olha, começou a arrepiar tudo aqui, louco. Eu só vou dar uma olhada aqui, ó. É, calma. É, boa, não é ó. o claro ó. Ó, safado Thiago, menina, ó. vem aqui comigo, cara. Já tá escurecendo, meu. É só vem explorar hoje. Não, gente, não tem equipamento nenhum pra investigar. Ou vocês querem ficar aqui a noite? Mas não tem equipamento pra investigar. Ai, Thiago, eu não sei, cara. Então vamos sair daqui, nós né? já olhamos tudo. Cara, eu tô com medo daquelas coisas, vocês abriram as coisas. Cara Você viu a porta do guarda-roupa? Então. Não é vento? Sim. Ou é vento? É vento não, mas tá vindo vento. Nossa, eu fiquei pismado com aquelas pedras lá, Thiago. Eu também, cara, que ele é macumba, velho. Amor, eu acho melhor nós sair daqui. Cara, mas a gente precisa descobrir mais. Obedeça pra eles, mano. Vambora, mano. A gente precisa descobrir mais. Não, mas mano. a gente só veio explorar, gente. Cês, cês... Não, Obedeça Ai. a ela, mano. Vambora, mano. Ô, Thiago. Hum. Thiago, o Renato contou ah. pra nós que uma mulher e um homem morreram aqui. É, vambora, Por que que tem aquelas pedras, aquelas coisas ali? Você viu aquele negócio embrulhado lá? Vambora, mano. Vamos sair dessa casa mano. Vamos, vamos sair Não. daqui, mano. Eu vou trazer meus equipamentos. Para poder investigar esse local, cara. Gente, esse quarto aqui, ó, eu não sei o que tem, não. Olha o sapatinho dela é, lá embaixo da cama, você viu, cara? Para com as pedras. Vamos sair, mano. Fecha essa porta aí. Eu não quero que nada me acompanhe, fique por aqui. Ele tá escurecendo, cara. Fecha aí, não. Vai, cara, não podia ter trazido os equipamentos, hein? Então. Galera, vou encerrar esse vídeo por aqui. Eu vou estar voltando aqui nessa casa para poder fazer uma Vamos investigação. Vamos voltar amanhã. Vamos voltar amanhã pra fazer uma investigação sobrenatural. Tentar descobrir qual é o mistério da, daquele negócio ali, cara. Só que eu tô com medo agora. Ah, é estranho, nem, sei, é. nem, nem tem que falar para você, cara. Não sei, mano. Do nada, né? Encontramos aquele lá embaixo do triceiro. Não é normal, mano. Não é normal. Você viu? teve manifestação. Uhum. Meu Deus do céu. Será que não queria que nós encontrassemos? Nós libertou Ui, alguma tô coisa? cara. Tô ano cara. Ai, Isso gente. Pode é. ser que fizeram alguma coisa contra, você viu? As marcação nas pedras. Aquilo, aquilo é certeza. macumba, cara. É Quando macumba. põe coisa dentro, pedra, essas coisas dentro. Mas não do é qualquer pedra aquilo ali não, tá? Não. Não. Aquilo ali é coisa de. Cara, coisa feia mesmo que tá ali dentro, cara. Galera, vou encerrar por aqui. Tamo junto. É nóis, falou. Fui!